acaba que é um é um, é um erro na verdade da metodologia da pesquisa né da forma do, do patrocínio da pesquisa então isso, esse patrocínio geralmente ele tem que vir do governo e não das instituições né e o governo ele não pelo menos esse governo parece não estar muito preocupado com isso sim eu fiquei sabendo que ele faz manobras inclusive para impedir que o que seja aprovadas os passos para a liberação do sim. da maconha medicinal né tipo esvaziar o congresso fazer sabe, essas manobrinha para não, não não votar o um negócio Estão fazendo, fiquei sabendo, hein? Conseguiu passar, né? passou Conseguiu, agora um, mas um o governo só, tentou errar, tentou foder. Mas ainda não passou no Senado. Então é uma lei, o PL499, que está tentando regulamentar que toda vai essa que vai melhorar o quê? Ela vai tentar regulamentar o plantio, o cultivo aqui no, no Brasil. Porque o Brasil tem potencial para ser a melhor maconha, a melhor cannabis do mundo. Entendeu? Ser exportador e não consumidor de produto final caríssimo. Então hoje o óleo que a gente compra, que sei lá, custa 50, 100 dólares a gente poderia produzir aqui, poderia fomentar nossa economia, né? poderia desenvolver aqui centros de tecnologia, de produção, de farmácia viva, e exportar para o mundo. Não importar um produto final, entendeu? Entendi. Tu estava falando é a também que ah, tem tudo, tem várias coisas que influenciam na planta. Se você plantar ela aqui e, e sei lá, e aqui tem um, uma terra, e eu planto ela aqui, e aqui tem uma outra terra, elas vão ter Exato. Coisas diferentes Esse estudo é, é muito legal É um estudo que pegou uma mesma strain Uma mesma espécie E plantou em diversas localidades do mundo Nenhuma sai igual à outra Ou seja, você com solo diferente Com clima diferente Com ambiente diferente Com a temperatura diferente, umidade diferente Você produz canabinoides em diferentes proporções Entendeu? Então você ter o controle disso O técnico é muito importante Né? Você É nítido isso a importância, a relevância disso até na eficácia final, de você ter a mesma planta com a mesma composição, é muito importante. Então hoje, um mercado muito rico é o mercado da genética da cannabis, então eles, algumas startups, algumas empresas, principalmente do Canadá, eles já, já começam a ter um tipo um cannabis code, foi uma coisa que eu vi lá na Jamaica, na apresentação lá que eu fui. Eles, eles fazem tipo um, um código de barras daquela genética então aquela genética tem que ter aquela proporção se ela não tiver ela não é aquela genética de fato ela é uma imitação digamos assim entendeu então pô, a, a, a, a capacidade potencial disso ele é absurdo né e o e o que a gente está vivendo hoje é como se fosse o tempo das cavernas ainda já melhorando muito temos que admitir temos que admitir que já melhoramos muito mas agora já sabia né, era medieval ainda Não, né? agora é. já sabe ligar o fogo é. É, a gente então tá fazendo lá. uma fogueirinha é. é. tá cara é beleza Aí, vamos dizer que, que esse bagulho aí passe lá no Senado, caralho. Como é que isso facilita a tua vida como pesquisador? Pô, facilita que a gente tem agora matéria-prima pra pesquisar, né? Então hoje, nem para as faculdades, as universidades, o governo tá deixando pesquisar, entendeu? É muito difícil você conseguir uma liberação pra você cultivar própria pesquisa. Imagine, mesmo já tendo esses, essas regulamentações há muito tempo. Eu até imagino o Bolsonaro falando, oh, eu tenho que proibir isso aí porque eles estão fumando maconha nas universidades. <risos> é, é. Caralho. Pois Exatamente. É, cara. Pô, mas tá, mas. É, cara, seria indelicado eu uh... te perguntar como é que tu estuda isso hoje, então? Não, de forma nenhuma. É totalmente regulamentado. Pra gente. Na verdade, a gente acaba recebendo o produto final. A gente não produz nenhum tipo Você de canal. A gente pega o óleo. A gente pega o óleo Estudo final, óleo. é. E aí. Hoje o nosso interesse é montar um laboratório.